Fala galera, tudo um bem com vocês, seja bem vindo ao meu canal Gecimário. Comigo João Francisco para quem não me conhece Galera, estou aqui na minha cozinha e olha o que eu vou mostrar para vocês hoje Ó, Comprei um filtro de barro galera, aquele filtro antigo de barro Chegou aqui para mim hoje e o produto vai chegando Eu já vou abrir na caixa e mostrando para vocês Veja aquele filtro para lembrar do tempo de vovó, lembrar aquele tempo da roça Tá aqui bonitão, então vamos abrir e mostrar para vocês todo o detalhe desse filtro aqui, beleza? E já vai dando aquele like, se estiver gostando do vídeo, chegou aqui agora, já deixa os seus comentários, se inscreva no canal. E bora lá, vamos abrir aqui, tô curioso, hein? para ver se é igual aqueles filtros mesmo antigão lá do tempo de manhã ou se deu alguma modificada, né? Que as coisas renovam, vai, vai saber. Então bora lá, vamos abrir a caixa. Aí galera, vou abrir aqui. Vou mostrar aqui para vocês ó. abrir com cuidado né Porque é de barro muito feliz aqui com a compra agora tomar aquela água filtradinha Opa e gente esse filtro aqui são 8 litros tá, de capacidade olha como tá aqui ó bem, bem embalado Olha galera essa aqui é a parte de cima ele cabe 8 litros, né? E a parte de baixo também cabe 8 litros. Olha que lindo! É tradicional mesmo, galera. É tradicional. A marca da São João, original, é os top do top aí, ó. Não modificou não. Duas velas para frutagem. e vamos pegar. Esse aqui é o reservatório, aonde que vai ficar lá a parte filtrante que vai ficar as velas tem uma divisória é bem palada, tá e temos aqui ó uma vela que eu vou já colocar ali tem aqui a segunda vela tem também a torneira a torneira também é bem retrô viu galera e agora, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui de dentro, né, que é pesado. Para tirar aqui de dentro, vou ter que virar a caixa assim, ó. E tirar. Aê! Retirei. Já não tem mais nada da caixa. A tampa é de plástico, apesar de ser da mesma cor, mas é, é plástico, tá? Nada aqui. E lindo, ó. É bem retrô mesmo, igual o filtro do tempo de vovó. Eles não modificaram nada. As mesmas cores, as mesma lista, o mesmo risco aqui. Top, top, top. Tem um selo do Imbeto. Né? Agora o certificado que foi aprovado. Gostei, ó. Barro, barro, barro. Ó, veio aqui com o manual, galera. Ah, tá. Esse manual aqui as velas ele tem um a boia tá e aí você pode encher o compartimento quando ele que o trouxe pode encher de novo ou seja é 8 litros né vai dar o aqui certinho esse que vai esvaziar você pode colocar mais 8 litros então se não ficar usando sem o, o... sem a boia que eu já vou até olhar aqui ele vai vazar né? Vai derramar. Então a boia segura. Então no caso nós vamos ter aqui 16 litros de água. É, 8 já filtrada. E 8 para filtrar. Gostei. Já vou olhar aqui, que essa boia eu não tinha visto não. Isso é coisa, isso é coisa moderna. Cadê? Não estou vendo a, a boia. É a vela. A vela de argila. Ó. Tem muito cuidado hum cheirinho de barro bom galera eu ainda não vi a boia que ele falou deixa eu ver na outra caixa aqui a segunda vela tá aqui mas ainda não vi a boia Será que tem que comprar separado não tem boia nele. Mas aqui você ficar tá mostrando que tem uma boia para retenção de não derramamento. Mas não tem importância. Qualquer coisa a gente adquiriu a boia em outro lugar. Que eu vou instalar agora e colocar, ó. E pronto. Já está montado o fruto aqui, ó. <risos> Aquele like. Então eu vou acelerar o vídeo aqui na, na montagem para não ficar tão longo. E bora que bora. Aí galera, meu filho já tá aqui ó, instalado Já coloquei as velas lá dentro vou colocar pra você ver Duas, tá aqui já prontinho A tampa, dá é só colocar água E beleza, ó Tomar aguinha fritadinha, gostei demais Deixa eu girar aqui a Deixa eu girar ele aqui, né Pra mostrar como ele é bonito Aí ó <risos> Aquela foto de capa Né, pronto Aí guys, se gostou do vídeo, eu aqui mostrando meu filtro de barro, aqui é tradicionalzão, do tempo da vovó, do tempo da mamãe, quem recorda, quem já teve um, deixa os comentários, escreva aí nos comentários se você já teve um desses, o que vocês acham desses filtros, e se recorda, se alguém tem recordação, deixa muitos comentários, compartilha esse vídeo aí, para as pessoas da, da, da sua casa, aí seus parentes, quem já teve, você já sabe, na casa de um parente tem ou teve, então, enfim, vamos circular esse vídeo aí, vamos deixando o seu like, vamos deixando ah, os comentários. E, se não for inscrito, galera, se inscreva aí no canal. Gostei demais. Agora, tomar aquela vinha, né? Lembrando o tempo de manhã aí. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O vídeozinho o rapidinho, mostrando meu novo filtro aqui, que estou amando demais. Gostei demais. E eu espero vocês... Até o próximo vídeo. E não esqueça do seu like, dos seus comentários. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Tchau!